Fala pessoal, voltamos aqui com o terceiro episódio da série de Sin City é, Paramos aqui com alguns problemas de incêndio que continuam E ficamos de fazer aqui nosso, nosso projeto de abastecimento de água Deixa eu ver aqui quanto é que custa primeiro né, para não falar e fazer besteira 44 mil água, esgoto, caraca, 64 mil. que isso Como é que tá, vamos ver aqui o negócio, então, primeiro incêndio Incêndios apagados, 5 de 5, é difícil já baixou Mostra por dia 2, deixa eu botar uma ambulância aqui, cara botar uma ambulância, tentar melhorar isso aqui como é que tá a polícia um crime cometido por dia ah, lindo e maravilhoso negócio desse, é pararam tô pensando o que é que eu faço, que esse pessoal quer pô. opa! Show de bola! Claro que quero! Ainda bota outro carrinho de bombeiro aqui, ó! Coisa linda! Cadê o incêndio? Vai pegar fogo aqui na casa de alguém. Já pegou.. Foi pro saco é, Tá subindo outra Vai pegar fogo de novo Já Pegou aqui Tem uns 5 horas Helicóptero e porra o primeiro está aqui, amigo. Está aqui, colado. Olha essa porra esses cara apaga a galera abandona, pô? Já foi pro saco. Apagou. Tem outro carro. isso aqui mal. Chegou e já pegou fogo é, tem outra aqui É do outro lado da rua Olha, eu tenho dois caminhões, caralho Falta uma hora Falta uma hora, falta uma hora Falta uma hora Uau Acho que é a última rajada. Mais um incêndio aqui. Tem um 2, Vagaceira! E 50 mil na conta. E isso nos permite iniciar nosso projeto de saneamento básico para arrumadinho um City Tô dizendo, isso aqui vai ser um exemplo. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar essa reta aqui, ó. Isso aqui E aí a gente vai... Ups, tá reto, tá? Aqui Acredito que aqui dê Mas aí eu vou puxar ainda mais Pra cá E aqui a gente vai ter Primeiro o nosso bombeamento de água Ô, oh, Gênio Esqueci desse detalhe. Caraca, cara. Que aqui a gente vai ter uma balsa. A ideia pelo menos. <risos> Jogar o um quadradinho, que ele já faz a porra certa, né? Aqui. a gente vai torar, que não vai deixar essa coisa medonha aqui. Vamos jogar outro quadradinho. Cadê? Cadê? Cadê? Aqui. Paragandão aqui a gente dá uma cortada, quem é que já tá abandonando aqui o barco, rapaz. Aí aqui a gente faz uma curvinha para chegar um negócio discreto aqui pronto. É assim o um maroto. Aqui vamos fazer uma Eu não gosto dessas porra quadrada, cara fazer um negocinho aqui arrumado. Jesus. Vai, voa. Voa, oh, diabo. Tá doido? Que curva dos infernos aqui, cara? Tem que ser quatro mesmo, do Não. Dois pra lá e pra cá, senão fica o negócio... Não é donho? Ó, ah, agora sim. Isso é ah, um local habitável. O que é que tu quer, rapaz? Oh, vocês são foda, viu? Uma morte por dia, feridos tratados por dia. 5 de 12. É, tem que. Aqui. aqui do lado. Bota um anexo aí O é que você quer? Acabei de botar um... Não, já acabei de colocar uma Outra não Pô, eu tô querendo tratar aqui de vocês, cara E vocês não deixam? Vamos ver se aqui agora tem água Aqui tem Aqui pode consumir a balsa E aqui a estrada me atrapalha É, é uma coisa muito legal que vocês fazem comigo Se e a pindaíba do esgoto Ah, isso aqui vai sair Aqui a pindaíba do esgoto Aqui vai Então eu jogo o esgoto aqui E eu jogo a água do lado de cá A gente bota essa caixa D'água por enquanto Temporária aqui Detona essa torre de água Apagamos essa estrada e vamos tirar uma medida aqui básica. É essa aqui que eu quero. Não é essa ainda, é essa. tomara que aqui a porra funcione, não? é por funcione, né? Ah, porque. tchá tchá tchá tchá acredito eu eu não tenho problemas maiores aqui não será que a gente consegue interligar essas duas gracinhas aqui isso aqui já me é, né reta aqui pelo amor de Deus Eu acho que aqui eu tenho que aumentar um pouquinho. Foi o Ah, só eu de lá. Saco, saco Não sei se eu vou conseguir Fazer isso aqui não, viu, cara Acho que aqui vai ter que ser reto mesmo Oh, isso aqui me estressa, viu? Eu prefiro deixar sem ligação, véio. hoje eu tento arrumar uma parada legal para você aqui, vou botar no limite de cá 108 de água, caixinha d'água Vai pro céu Aqui vai pro céu O lugar da balsa ficou aqui Ainda sobrou um espaço Que entrada feia, cara Posso fazer Fazer uma onda aqui, cara Agora o que é que a gente vai colocar aqui dentro, cara? Nossa demanda comercial. O que é que estamos tá pedindo aqui? Compradores de classe média suficiente. Aqui. A gente pode tentar fazer aquele esquema aqui, cara. Ó, jogar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Aí o que, é que a gente faz aqui com as árvorezinhas Os caras gostam. Aqui. O que a gente joga aqui. Joga aqui. Menos aqui. Aqui. Aqui eu não quero. A cidade tá. Vamos começar a ter problema. Aumentar aqui um pouquinho mais a densidade. Ah. Bah bah nosso projeto de saneamento falta agora entre os serviços como é que tá a energia belezura belezura água belezura esgoto belezura e lixo nosso lixãozão tá enchendo ali a gente vai ter que jogar ele para algum lugar cara e vai ser para cá Pode detonar aqui, sem problema nenhum Fazer esse Só que aqui, um exemplo Vá. É Aqui, eu vou subir com ela Eu vou fazer que porra com essa Ah, é que se ela subisse aqui Ela tinha que voltar pra algum lugar Vou subir não tem como contornar aqui, teria que subir, contornar para cá. Opa, liberaram minha casa, ah, velho. Casa do prefeito. Olha a casa do prefeito aí, velho. E é isso aí, meu povo. Mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. É, nosso projeto de saneamento básico foi iniciado. O pessoal já está se desenvolvendo aqui, ó, subindo a densidade. Todo mundo pobrinho, mas já morando em prédio, babá. Cadê a escolinha? Como é que está a escolinha? A escolinha está lá, 427, 550. Estamos caminhando. E é isso aí. Próximo episódio a gente continua aí agora em busca de arrumar essa, essa parte que falta aqui. E vamos nessa. Até a próxima, pessoal.